se isto estiver a correr tudo bem. Uh, ora bem, então, uh, boa noite. Estamos em mais um Odmir Livro Podcast emissão de história porque não quer é demais saber um bocadinho de história. Uh, o momento que vivemos é testemunho disso. Uh, é prova disso, aliás. E, portanto, uh, vamos lá aqui para o nosso genérico e depois avançar com isto, não é? <música> Será que estamos ao vivo ou não? Não sabemos. Já passámos o genérico, portanto, isto agora mais vale avançar. Muito bem. Então, uh, muito boa noite, professor Coresma. Muito boa noite. Uh, a ti e a todos aqueles que nos estão a ver. Uh, aqueles que agora devem estar poucos. Normalmente é assim, começa devagarinho, depois as pessoas juntam-se um bocadinho mais tarde. Uh, ainda bem, porque este uh, início é sempre... Nunca uh, tem, assim, grande suma. É, assim, é uma espécie de... Engonhar, uh, à espera que as pessoas uh, cheguem, com um genérico longo e tudo mais, mas hoje é mais uma emissão de história do Conselho da Odmira, é a nona emissão, já havia algum tempo que não, que não fazíamos emissões destas, uh, a agenda não tem permitido, uh, nem minha, nem do especialista, e, e portanto, mas nunca nos esquecemos da importância disto e... e e cá estamos, uh, a história não se esgotou ainda. E vamos continuar. Hoje a uh, atenção do nosso foco é Saboia, precisamente. Saboia, que é uh, uma das mais uh, antigas freguesias uh, do Conselho. Freguesias uh, rurais. Freguesias claro. rurais do Conselho de Odmira. E, e nós uh, falamos assim: Saboia, nome que emerge uh, da noite do tempo. Uh, Saboia é das antigas freguesias odmirenses, a única cujo nome na versão corrente não remete para o geológico, nem tem associado qualquer elemento de origem religiosa. Mas o que é isto de Saboia, uh, Saboia, nome que emerge da noite do tempo? Uh, significa que é um nome antigo, é de tal modo antigo, que, que se desconhece a sua, a sua, a sua origem, uh, nós podemos tentar buscar uma explicação para para, para este nome, mas is, uma origem exata não é possível não é possível obter. Uh, e, e a questão de, de é que eu referi aqui quando li aqui uh, este este certo deste parágrafo uh, em que é das antigas freguesias odmirenses, a única cujo nome, na versão corrente, não remete para o Agiológio. O que é que isto quer dizer? Bem, bem o agiológico... Assumo já aqui a minha ignorância do, do léxico aqui em questão. O agiológico é, digamos, o conjunto dos santos. Uhum. E nós, por exemplo, olhamos para, para São Luís, e o nome de São Luís é o nome de um santo. Uhum. Olhamos para Santo Eutónio, exatamente uhum. o mesmo. Uh, e, portanto, temos assim uma série de... Mesmo até uh, uh, freguesias como, como relíquias, uh, uh, remete, de certo modo, para, para, para o elemento religioso. Não é? uhum. uh, portanto, uh, Saboia não. Saboia uh, tem um nome que não se refere, que não se liga a, a qualquer santo, nem a qualquer elemento religioso. E, portanto, nós uh, precisamos saber como é que este nome surge aqui na região. E, e quando, nos, quando, quando buscamos essa origem, o que nós encontramos é um tempo muito espesso, uh, no qual nós mergulhamos, uh, e, que, e no qual nós vamos encontrar alguns vestígios, mas, uh, mas não totalmente definitivos. Hum. Há, de facto, algumas sugestões. Eu aqui vou apresentar algumas das algumas das, das sugestões de, de, de origem deste, para a origem deste nome, mas uh, uma certeza absoluta não existe. Uhum. Há aqui, está aqui alguém a dizer que Vila Nova de Milfontes também não remete para nenhum santo. Exatamente. Está a chamar a atenção é para isso. isso. É verdade isso, Uma vez que eu disse aqui que a única cujo nome, uh, na versão corrente, não remete para o lógico. Pois, é que, uh, é que tu esqueceste de uma coisa, uh, de colocar o mapa com as com as freguesias que nós vamos tratar neste, neste ciclo. Ok, e é isso. Uh, e Maria Augusta Alves, muito obrigada pela atenção, mas vamos já uh, uh, justificar as afirmações que estamos a fazer um, com, com alguma ilustração aqui. Uh, portanto, vamos lá ver se eu agora não faço aqui a janeira. E portanto, temos aqui... Ok. Ora, precisamente... Uh, este mapa que aqui está é um mapa do, do antigo território de, de Odmira na, antes do século XIX uhum. e tem aqui as duas freguesias iniciais as, digamos as freguesias urbanas uhum. Santa Maria e Salvador e depois tem as, as freguesias uh, rurais uhum. é neste conjunto de freguesias do, do, do território histórico de uhum. Odmira que nós uh, só em Saboia não encontramos, não encontramos esse, essa ligação com o geológico e daí esta afirmação, porque uh, isto uh, coloca-nos, uh, leva-nos para o tempo em que foram criadas estas freguesias, uh, e portanto não havia freguesia de Vila Nova de Fontes. daí uh, ser a única. Já agora não porque... havia, quer dizer, não existia no Conselho de Odmiro não existia no concelho de, de Admir, Aliás, é... como colos, uhum. colos também não tem uhum. têm... Não tem uh, qualquer elemento religioso no seu nome. Uhum. E, uh, e relíquias, já agora? Porque, uh, Bom, relíquias remete para... A, para uh, o que são as relíquias? De, as relíquias são, são, digamos, lembranças de santos, uhum. como, por exemplo, uh, os ossos, vestígios de, uh, restos de ossos, uhum. uh, que, que ao longo dos tempos acabaram por ser eles próprios uh, uh, uh, objeto de veneração. Uhum. Portanto, por exemplo, as relíquias as relíquias do Santo Lenho, por exemplo, uhum. é, crê se que uh, o Santo Lenho, isto é, a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado, essa cruz, uh, o, a madeira dessa cruz foi distribuída em bocadinhos por uma série de igrejas a nível da, da Europa. Hum. E, e, portanto, esse, esse santo deu origem a uma série grande de, de relíquias. Uhum. Mas, mas há outros casos, por exemplo, eu agora estou a estudar um caso que é o de São, são Romão de Panoias. Uhum. São Romão é, tem uma ermida, que é a ermida de, exatamente de São, de são Romão, é, onde existem ossos do santo de São Romão, que se crescerem de São Romão, e que são venerados. Por serem relíquias de um santo. Isto é por serem restos do corpo de um santo. Uhum. Eles, eles próprios têm qualquer coisa de santidade, não é? Esses vestígios, esses, esses restos. Uh, está então uh, justificada a primeira afirmação. Mas e... tinha toda a razão. Tinha toda a razão. É verdade. A Maria Augusta Alves atenta e isso é sempre bom. A participação do, do público enriquece o podcast e... Claro, nós aqui não temos uh, qualquer pudor em uh, uh, reconhecer os, os nossos possíveis erros, lapsos, uh, etc. Ela diz, o vosso ar descontraído é um encanto. Esse vosso ar descontraído <risos> é um encanto. Uh, Muito obrigado. Nossa, já, já, já levamos algum calo. Já, já temos alguma prática disto. Muito bem. Uh, mas vamos, se calhar, começar pelo topónimo. Ou não sei se tens outra ideia. Sim, claro. É, é talvez o melhor. Uhum. Ora, uh, uh... Exatamente. Uh, repara que esta placa está colocada na sacristia da igreja de Saboia. Uhum. E diz assim: Sua Majestade Dom Humberto II, Rei da de Itália, de Itália, visitou propositadamente esta igreja no dia 2 de março de 1948. Uhum. Portanto, nós sabemos que o Rei Humberto II, que aliás nesta altura já não era Rei, uh, tinha sido deposto. Uh, depois da, da, da guerra, uh, a Itália passou a ser uma, uma República e, portanto o último rei, que foi Humberto II, foi deposto e ele, ele ficou a residir em Portugal. Portanto, ele, ele viveu durante muito tempo em Cascais, próximo de Lisboa, e, portanto, e, e, portanto ficou, ficou, ficou em Portugal. Ele, na altura, ouviu falar numa terra que tinha o nome de Saboia, e, e qual era o, nome, o interesse que ele tinha em Sabóia? É que Uh, Humberto, o Rei Humberto, era, era uh, da Casa de Saboia. Existia na Europa uma antiga casa condal e depois ducal, portanto, de condes e depois de duques, chamada a Casa de Saboia, que, tinha um, que, que estava instalada num território que era o território de Saboia nos, nos, nos Alpes. Nos Alpes. Uhum. Situado nos Alpes, ainda. Então, hoje em dia existe uma, uma, uma região de, de França chamada Saboia. Uhum. Uh, portanto, uh, daí o interesse que ele tinha uh, ele era representante dessa casa do Cal dessa casa real também de Sabóia e portanto ele quis ver uh, a aldeia que, que levava o nome da sua da sua, enfim, da, su, da, da, su, da sua casa da casa do Cal ou real Ué, é, é, é, sim diz, diz, diz, é claro que nós podemos perguntar então, uhum. mas, mas é mesmo isto, quer dizer uh, Saboia, a aldeia de Saboia, tem qualquer relação Ação. com esta... Com esta... Com a Sabóia Alpina. A Alpina? De, que, de, que há, de que há relações até com Portugal, desde a Idade Média. Uhum. Uh, havia uma lenda, ou melhor, uma narrativa uh, que corria entre a população em Saboia, e não só entre a população, ela foi, foi escrita em jornais, em revistas, etc., uma narrativa que explicava que, que, que, na Idade Média, logo depois da Reconquista, logo depois, portanto, da, da tomada desta região pelas tropas vindas do Norte, e que incluíram toda esta região em, no Reino de Portugal, com a derrota do inimigo, não é? uhum. com a derrota do, de quem cá estava antes, uh, essa... É, portanto, nesse, nesse período, né? no fim da Idade Média, pensava-se que uh, tinham vindo para Portugal uh, muitos, uh, muitos imigrantes provenientes de várias zonas da Europa. Uma delas, Sabo uma delas Saboia uhum. uh, E então achava-se que, uh, por exemplo, Pavia também, também tinha sido povoada por, por antigos imigrantes colonos uh, italianos. E aqui também se julgou isso. Uh, Dizia-se que tinham vindo, tinha vindo um italiano que tinha, fund... tinha criado, tinha aberto uma estalagem na, na, na região, na, na aldeia de Saboia, junto à aldeia de Saboia. A estalagem essa que, enfim, que, que, que estava junto a uma estrada, que era de facto uma estrada que vinha de Lisboa para o Algarve, uma estrada que passava sobre o rio Mira pelaquela ponte que nós outros dias estivemos aqui a ver, uma ponte do século XIX. A ponte, é, é aquela que é, é conhecida pela ponte, ponte de Dona Maria. Exatamente. É? Uhum. Por acaso não é exatamente Dona Maria, mas é assim que é uhum. conhecido. E, e portanto, esse, esse italiano de Saboia teria aqui ter-se aqui instalado e aberto uma estalagem. Uhum. Há outras narrativas que dizem que o italiano não era estalajadeiro, que era um um, um mercador que tinha, que, enfim, que, vinha, que tinha vindo para aqui para, uhum. para fazer mercancia, quer dizer, para fazer sim, sim, comércio. Para fazer comércio uh, outros diziam que era um clérigo, afinal era um clérigo, não era nada, eu, portanto, era um padre, que não era nada um, um, mercador. um, um mercador. Outros diziam ainda que era um, um foragido, um foragido à justiça. Bem, mas isto são variantes de uma mesma versão, portanto, a existência aqui de uma de um, colono, de um imigrante italiano ou da região de Saboia, uh, que remonta à Idade Média uh, é claro que esta esta esta esta versão uh, tem aqui alguns tem algumas algumas fragilidades desde logo porque não se encontra qualquer vestígio ao nível da, das fontes históricas dessa dessa, de, de, dessa dessas vinda, teorias dessas é? teorias uhum. uh, e, portanto, é difícil, é difícil que ela tenha alguma, alguma sustentação em termos históricos. Podes passar, por favor, o próximo slide? O que, o que, o que hoje em dia é talvez mais aceitável é, é pensar-se que... Bom, mas antes de mais, a palavra saboia. Uh, como topónimo, aparece pela primeira vez, em documentos escritos, em 1256, uhum. exatamente no foral, no primeiro fural no foral velho, ou foral antigo, de uhum. Dodnira. Uh, nessa altura, uh, o foral refere uma via de Sabóia, de Sabó, isto é, um caminho ou uma estrada... O de iam Sabóia. de Sabóia. Viame de Saboia viam de Sabóia. Viam Sim. Sabóia. É, Viam, e, isto é latim? latim sim. É do latim? É um latim, é latim macarrónico, um latim é? eh, medieval. Sim. Sim. Mas vinha de Saboia. Saboia. Essa via de Saboia, ou esse caminho de Saboia, passaria por esta região, mas não se sabe exatamente. Agora, o que nós vemos é que, na mesma ou até um pouco antes, existia uma Saboia na margem esquerda do rio Tejo, onde é, onde é hoje Alcochete. Uh, essa essa Saboia há notícias escritas dela de, de 1249 uh, aparecem variantes desse nome como sabonha, Sabona e portanto Saboia uhum. Portanto, nós vemos aqui que há um, há um paralelo uh, existia uma outra Saboia próximo do Rio do Rio Tejo então também foi foi foi resultado de uma colonização de uma italiana colonização, é, enfim mas, uh, mas podia ser, hipoteticamente, não é? Uhum. Agora vamos ver uh, formas linguísticas uh, pré-romanas que podem ligar-se a esta palavra. Uhum. A palavra, por exemplo, sabor de rio uh, vem de, de um, uma raiz que é sab ou sal que significa exatamente rio. Uhum. Isto num substrato linguístico antigo, anterior aos romanos. Temos outro, outra palavra que é inha, uh, rio inha, é um, é um afluente do rio Douro, Uh, que significa também água. Uhum. Uh, e, curiosamente, temos uh, na, próximo de Saboia, no rio Mira, exatamente, uh, próximo da Força da de, de Saboia, de Saboia. Uh, o pego da borrachinha, uhum. que, aliás, está associado a, um, a uma lenda uh, com alguma graça do, e com algum a, significado. A, de uh, a de do de ouro. A caga do, de ouro. A uh, de ouro. Peço desculpa, mas eu tenho sempre que limpar as cordas vocais. Portanto, este peg da Borrachinha é um peg, portanto, um fundão uhum. que, está, que está junto à, à, foz de, à, foz de, à foz de Saboia, que é, que é portanto, o, o local onde o ribeiro do Amexial, que passa exatamente pela aldeia de Saboia, vai desaguar no Rio Mir. Esse ribeiro do Amexial, uhum. reparemos, por exemplo, aqui no caso de Borrachinha. Uh, é um nome um pouco estranho, porque nos remete imediatamente para a palavra borracha, mas na realidade tem, na realidade tem aqui dois elementos que podem ser significativos. Tem a palavra bor, ou Bur, uhum. que significa uh, enfim não, não, até, mesmo, até mesmo na língua árabe, uh, buraco, uh, lembra, ou, ou poço, lembra-se do, do poço do Borratém bur quer dizer poço de burratinho em Lisboa bur significa exatamente poço e, e, e temos aqui portanto bur aparentemente referido ao ao pego portanto, uhum. ao fundão e reparem em inha é o, é possível que esteja ali também a palavra inha como um, com, com o com o, elemento, com o significado de água portanto eu, eu proponho para para para a etimologia de, de, de, de Saboia, a seguinte evolução pode ter sido Sabo, sabo mais Inha, uhum. e já vou dizer porque é que, porque é que aproveito os dois, os, dois os dois elementos, e não só um, uhum. e não um só. Uh, saboinha, sabonha Saboia. Uhum. Uh, e, portanto, o que é que isto significa? Significa que Saboia, um, o nome de Saboia tem a sua origem na existência de rios e de ribeiras. Isto é muito frequente, já a própria palavra odmira também, também tem essa ligação, uhum. tanto no od como no mira. Seira. E isto não, não é contraditório, o facto de, de, de, de num lugar se dizer sabora ou, sab ou saboia ou saboinha uhum. e no outro se dizer odmira. É que a mesma palavra, ainda hoje, ainda hoje nós utilizamos para a palavra rio vários nomes desde logo o ribeira ribeiro uhum. uh, os vários as várias derivados os vários derivados de rio mas outras palavras desde linha d'água uhum. enfim muitas palavras e de facto num, numa época há um, um toponimista espanhol Francisco Villar que diz que que numa época em que os elementos físicos eram fundamentais sobretudo elementos como rios uhum que eram fundamentais para a vida de, das Mas, pessoas, uhum. de, tinham, tinham uma importância tão grande que, que elas, que elas uh, tinham várias palavras para a mesma realidade. Além disso, temos que ter em conta que uh, poderiam haver povos de diferentes origens, uh, no, enfim, em diferentes sítios de, da região. E, portanto, poderia uh, poderiam haver aqui até mais, poderia haver até aqui mais do que uma língua na região. Uhum, portanto, várias influências. Bom, o que eu quero dizer é que, de facto, uh, Saboia não significará qualquer relação com a Saboia europeia, com a Saboia alpina. Pelo Depois, menos não, nunca encontraste evidências. disso. Não há disso. qualquer, qualquer uhum. evidência. Toda esta, toda esta lenda me parece uma tentativa de finais do século XIX ou princípios do século XX, como é, como é muito corrente, uma tentativa de dar explicação ao nome. Tentativa de origem de origem erudita, uhum. e, portanto, a, a solução de uma saboia antiga que, que as pessoas não, naturalmente não, não, não conheceriam, portanto, é, é, uma, é, uma, é uma coisa erudita, uma tentativa erudita uhum. de explicação do nome. Eh, Parece-me que eh, esta, esta alteração da pista do, do, da explicação do nome esta alteração para, para uma realidade mais profunda portanto, entroncar o nome de Sabóia numa realidade mais profunda uhum. uh, que é o rio, que, é a, que, que são as águas não é só o rio uhum. Mira, são as várias águas que lhe correm uhum. é, uma, é, uma, é uma é uma solução muito mais credível uhum. podes passar por favor podemos ver este este, este extrato do mapa escala 100 mil, que, que é publicado pelo, pelo Instituto Geográfico e Cadastral, hoje em dia é Instituto Geográfico Português, tem aqui um pouco do, da, da, da área da aldeia de Saboia, que aliás está ali sublinhada a vermelho. Nós vemos ali o, o curso do Rio Mir, aliás com um bocado de, de barragem de Santa Clara, e vemos uma série de, de, de, de ribeiros que correm naquela Naquela área, temos uhum. uma ribeira que vem de cima de Lusianos, Lusianos fazia parte da, da freguesia de Sabóia, antes de, antes, de, antes de se formar em antes... 1980. Exatamente. E, e, e para Sul, há um vale, um longo vale, Pronto, onde correm algumas ribeiras, como é o caso da ribeira de Telhares, a ribeira de Fitz, a, ri, a ribeira de Turquinos, várias ribeiras que acabam também por ir confluir uh, no, no rio. No, no rio Mira, dá-me a impressão que aqui há um autêntico, uma autêntica mesopotâmia, um, um autêntico entre rios, entre, uhum. rios. entre rios. Isto, portanto, ajusta-se também, de alguma forma, a, a, este, a este significado de saboia, este significado aquático, digamos assim, de saboia. Uhum. E em relação ao topónimo... Em relação ao topónimo, enfim, eu acho que naturalmente os topónimos, por do aqui, aqui esta. Fica aqui a fundamentação. A fundamentação. Aqui a... A... Não sei se já devemos estar ao vivo outra vez, após este corte. Por momentos pensei que fosse uma coisa mais grave. Uh, mas não, tivemos aqui um, um, um pequeno corte, uh, devido a um corte de eletricidade momentâneo. E vamos então retomar com a emissão normalmente. Depois já sabem, isto já não é a primeira vez que acontece este tipo de coisas. Depois eu faço a compilação áudio e as, as, as duas partes em vídeo ficam disponíveis na mesma, uh, nas páginas do Admira Livre Podcast. Ora, uh, não sei se já estás pronto aí. Sim, uh, vamos certeza. então retomar aqui. Podes pôr os... talvez aí o mapa? Sim, ou... uh, vamos lá ver. Ou não, à frente do mapa, a fotografia à frente do mapa. Adiante. Portanto, estávamos aqui. Sim, estávamos é... ainda, estávamos a terminar o topónimo. A Sim, mas passa adiante, por favor, uhum. pois. Ora bem, este sítio que nós vemos aqui é exatamente a parte chamada Forte Saboia, uhum. no Rio Mira. Portanto, vemos aqui o Rio Mira com alguma água aqui, enfim, depois de ter depois de ter sido uh, ter sido sujeito a uma grande seca, mas aqui já tem alguma água. Esta fotografia é de Icomira, portanto, uma uhum. que pertença à, à associação Clara, que é que é Não, comida, ah, não, a, a não pertence não, à Clara. Não, não, né? não é. Clara, exato. Estás a confundir porque depois temos aí outra fotografia. Pois, exatamente. Que a mira é... é a própria associação é inter... ICO significa interior do Conselho de Odmira Ah, bom, está bem e, e, portanto... e, e, e a pessoa responsável com certeza que nos perdoará estas, estas, uh, estas apropriações da fotografia e, e estas imprecisões sobre, sobre a, pois, a, origem a, dela. a origem da, da, da fotografia Mas Aqui neste sítio onde está exatamente uma, um, um pontão Uh, existe o, o tal Pego da Borrachinha. O Pego da Borrachinha está cheio de lendas, algumas delas uh, uh, que narram acontecimentos um pouco assustadores, mas um dos acontecimentos uh, é interessante porque, porque remete para a existência de um ser que, Catónico. enfim, já vamos ver o que o isso que é. O que é um ser catónico? Um O ser, um ser é um ser que tem que vive no interior no interior da terra é uma, é uma tradição esses seres ketónicos uh, fazem parte de uma tradição mediterrânica de, de, de, de divindades ou de, ou de, de seres uh, uh, naturais, digamos ou, ou, ou não tanto naturais seres que, que viviam na na natureza e que portanto faziam parte de um conjunto de, de, de crenças uh, próprias do mundo mediterrânico uh, e que ser é este neste caso era um cágado que tinha um cágado de ouro que tinha tinha uma tinha a faculdade de transportar as pessoas para outra de uma margem para a outra esse cágado <coughs> De ouro tinha outra, tinha outra característica, é que quando transportava alguém cujo coração estivesse puro, então a, a travessia fazia-se sem qualquer incidente. Mas sempre que o cagado transportava alguém cujo coração não fosse puro, então a pessoa era atirada à água e naturalmente afundava-se uhum. no pego. Portanto, esta é, é, é uma, é bem, uma narrativa. Já, já contámos essa lenda aqui na noutro... altura, porque... altura, já não lembro bem qual foi. Qual é, das uma, é uma foi. narrativa que tem a ver muito com, que, com as narrativas dos, que, que, de, de, que estão associadas a pegos, uhum. que estão associadas a seres quectónicos, enfim, toda uma tradição, toda uma tradição, digamos assim, religiosa e cultural mediterrânea de origem mediterrânea. Hum. eu não sei eu entretanto ainda não estive aqui não tenho bem a certeza se voltamos ao, ao direto ou não vamos continuar de qualquer das formas Temos a, estamos a fazer a, a gravação eu espero que esteja tudo bem se alguém tiver a, desse lado que se possa pronunciar também a, agradecemos bom então vou passar temos aqui mais uma fotografia. Esta, sim, esta imagem é tirada do sítio da Associação Clara. E, e devemos, devemos à Associação Clara uh, uh, o, o facto de estarmos aqui a publicá-la, a vê-la. Publicá uhum. uh, nós temos aqui um, um vale que fica um pouco a sul de, de, de, da aldeia de Saboia, na zona de Corte Sevilha vemos que passa ali uma estrada, vemos também que passa um, um ribeiro, provavelmente é a ribeira de Telhares, não estou aqui enganado, mas há aqui várias ribeiras que, que passam nesta zona, a ribeira de Telhares, a ribeira de Turquinhos, a ribeira de Fitos, portanto, nós vemos que passa ali uma ribeira por causa uhum. da, da, própria, da própria galeria Ripícola, portanto, essa galeria de vegetação que acompanha as margens do, de, destes, destes ribeiros. Uh, portanto, vemos aqui que isto é um vale e que, e, que, e que é um vale por onde, de facto, corre essas ribeiras mas por onde corre também a estrada que vai para o Algarve e por onde corre depois também, por onde corre também esta, a, a linha de caminho de ferro Posso passar? Sim uhum. Olha, a Ana já comentou aqui no chat e portanto significa que já estamos, estamos. temos a certeza que estamos uh, em direto. Bom. Ora bem, esta também já é uma imagem uh, que nos é familiar, já passámos já aqui... Já passámos a... algumas vezes. Eu assim. penso que foi naquela emissão em que uh, falávamos no Conselho de Odmira como um todo, aquela emissão de, de, de grande a maior, Conselho de Odmira ah, de assim? grande a maior, e então passámos um pouco por estas freguesias, Bom, e ok. a Ana diz que foi difícil encontrar-vos, uh, não sei, nós estamos no mesmo sítio, e portanto... Uh, agora, na página do Facebook é a mesma, uh, do YouTube é a mesma. Não sei o que é que possa passar-se. Foram condições que nos, uh, nos ultrapassam. Mas sim, continuando, então temos aqui a imagem da Igreja de Sabóia. Uh, ora bem, quando, uh, quando se chega a finais do século XVI, na segunda metade do século XVI, portanto, 1560, 70 nós vemos que uh, o Conselho de Admira estava ainda dividido em duas grandes freguesias uh, urbanas. Uh, Santa Maria, provavelmente a mais antiga, e Salvador, uhum. como ainda freguesias que ainda existem. Só que, nessa altura, ainda só existiam essas duas freguesias. Uhum. Uh, na segunda metade do século XVI, depois do Concílio de Trento, portanto é o concílio da Igreja Católica, que se realiza na cidade de Trento, uhum. e onde são decididas uma série de, de, de medidas para, contrariar, uh, uh, para contrariar, contrariar o protestantismo que nessa altura se difundia pela, pela Europa. E então, nesse, nesse, nesse concílio, a Igreja decidiu criar uh, um maior número de, de, de freguesias Portanto, para colocar no terreno um maior número de párocos e, e naturalmente dirigir mais igrejas, uhum. de modo a conseguir uma maior eficácia catequética, uma maior eficácia na propagação da religião. No fundo, aquilo que turistana. estamos a falar aqui é da ampliação uh, da rede de igrejas. Exatamente. Digamos assim. É isso. A rede. Mesmo. Uh, aqui a Maria Augusta Alves diz que o sinal de vídeo em direto tem sido interrompido algumas vezes, é verdade. Nós tivemos aqui uma, uma queda. Uh, porque tivemos mesmo uma falha de, de eletricidade e, e assim que pudemos retomámos. Uh, de qualquer das formas, uh, eu acredito que assim que esta emissão uh, terminar, uh, o vídeo que fica uh, disponível uh, é possível, é possível uh, uh, vê-lo sem, sem interrupções, isto é, dependerá também da ligação da internet de, das pessoas que estão a ver. Mas pronto posto isto, o João Areias diz que uh, já foram 60 anos, eu não sei se, não sei, não sei quem é, não sei ao, ao que se refere, talvez seja um, um habitante de, de, de Sabóia, uh, mas, esta, mas diz. Mas... Esta, esta imagem é esta imagem dos anos 30. É uma imagem que nós, curiosamente, ainda vemos a igreja um, um pouco isolada. Uhum. Uh, bom, mas eu quero voltar atrás. Uh, quando, uh, quando a, a Igreja Católica decide, de facto, uh, criar uma, uma rede de igrejas que permitisse uh, lutar de forma mais eficaz contra a difusão do protestantismo, uh, isso uh, traduz na, na construção de, na, na criação de novas freguesias. Aqui no caso do Conselho de Audemira, como havia gente, muita, muita população que vivia que vivia dispersa em grande número até a enormes distâncias das igrejas paroquiais, das igrejas matrizes de Odmira, portanto, isso fez com que nessas zonas mais longínquas e onde quer que houvesse um maior número de pessoas, Uh, eles uh, foram, foram fundadas novas, novas freguesias. Foi o caso aqui da freguesia de, de Saboia em 1571. Sabe-se que os condes de Odmira estiveram por aqui, aqui em Odmira, por essa altura. Naturalmente, houve conversas entre as autoridades, entre as autoridades uh, religiosas, portanto, entre, entre uh, enviados do, do bispo do, do Arcebispo de, de Évora, por um lado, por outro lado, os próprios condes de Odmira, por outro lado ainda, os próprios homens da Câmara, deve ter havido conversas sobre as questões relacionadas com a criação das novas freguesias e, de facto, em 1571, nós, em fevereiro, temos notícia de que já existia esta freguesia de Saboia. Ela devia ter sido constituída muito recentemente. Uhum. 1571. Uh, 1571. Em fevereiro uhum. de 1561. Portanto, deveria ter sido constituída um mês ou dois antes, provavelmente. Uhum. Provavelmente em janeiro. E o que nós vemos é que aqui a igreja está isolada. Uhum. É claro que sabemos que, a, a fotografia não a apanha, mas nós adianta, vemos de ver uma fotografia que, que consegue abranger essa parte. Uh, sabemos que o casario se estendia para o, o nosso lado direito, Enfim, Lado direito, Olhando então, na... para a fotografia. Olhando para a fotografia. Uh, a verdade é que uh, a, a, a, freguesia de, de, de, a freguesia de Sabóia freguesia de Saboia era uma freguesia grande, era uma freguesia que tinha um povoamento disperso, tinha, tinha muita gente, mas dispersa, uhum. e esta uh, a construção de uma igreja neste sítio veio criar uma nova centralidade, isto é, veio criar uh, uma, uma, um ponto de encontro uhum. e de sociabilidade, um ponto em que as pessoas tinham que se juntar todos os, todos os, os, todos os domingos para assistir aos ofícios uhum. divinos, que nessa altura era, era uma obrigação importante que as pessoas tinham, e, portanto, há uma tendência a que as pessoas se comecem a fixar, até porque a Igreja uh, concedeu um, um bocado de terreno Onde, onde fez uma série de talhões, onde, onde onde marcou uma série de talhões que permitissem aos fregueses construir a sua própria casa. Sabe-se que um desses fregueses, no fim, é por volta de 1670, era um tal Luís Dias, que era barbeiro sangrador. Uhum. O que é que é o barbe, barbeiro sangrador? É, portanto, é um, um técnico de saúde, é um dos, um dos primeiros técnicos de saúde, é, é o homem que faz, que, que, que faz sangrias, mas que trata infecções, que trata abscessos, que, uhum. que arranca dentes. Portanto, é um, é um autêntico técnico de saúde. Aliás, uhum. os barbeiros tiveram essa função até o século XIX. Sim, uma espécie, uh, na altura, sim, uma espécie de... Serralheiro da saúde. <risos> pois, é, era, era, o, isto, enfim, era o barbeiro, isto, o barbeiro, o barbeiro claro. sagrador. Claro. Uh, era hábil com a lâmina. Era, sim, a exatamente, assim. era, era precisamente isso. Hábil com a lâmina e, portanto, uhum. a pessoa indicada para esse, para esse efeito. Uh, e, e, portanto, era, era muito comum. E, então, ele foi o, o, um dos primeiros moradores uh, e, e conseguiu que, que, que a igreja furasse um um desses talhões e ele fez a sua casa. Mas Estes, estes barbeiros já agora uma curiosidade. Estes barbeiros sangradores uh, era como é que era como é que eles construíam o conhecimento? Era ofício. que passava de, pois, de geração sim, sim, em geração. Sim. E isto era a, a medicina. Onde é, onde é que estava a base científica é, essa, mesmo pois, mesmo que? Pois a questão era essa. É uhum. que ainda não havia uma base científica. Era uma base empírica. Era uma uhum. base prática e em que as pessoas faziam tal qual como muita da, da medicina. Foi prática, uhum. foi uma medicina prática até há pouco tempo. Todos nós nos recordamos das mesinhas e dos chás e de claro, tudo isso. Não é? claro. uh, aliás, os médicos uh, tiveram ao longo dos, enfim, desde o fim da Idade Média, tiveram uma luta grande para se impor num campo em que a maior parte das pessoas tinham mais fé, digamos, uhum. nestes, nestes não, práticos da medicina do que uhum. nos, no, nos médicos que sabiam falar na medicina em latim. De base empírica, nas, do, na, do que na medicina de base de científica. Uhum. Se é que podemos dizer assim, embora, embora no século XVI enfim, o desenvolvimento científico ainda não era, não era aquilo que nós hoje em dia temos, nem pouco mais ou menos. Portanto, uhum. uh, uh, esses, esses barbeiros uh, ocupavam um espaço que, que, era, que era aceito por, por a maior parte das pessoas. Além disso, um, um, um médico, um doutor, é, repara, a palavra doutor é uma palavra que, que, se, que quer inicialmente, que se relaciona inicialmente com, com os doutores da igreja, portanto, as pessoas que conheciam é, as ideias é, é, da filosofia, etc., mas não com os médicos. Os médicos, para criarem, para, para, para lhes ser dado algum prestígio, tiveram que adotar um nome universitário que não tinha nada a ver com a medicina, que é o, o, no, o título de doutor. Mais tarde, a palavra doutor colou-se de tal forma aos médicos que hoje em dia até já chamam doutores uhum. aos médicos. Uhum. Pronto, mas isto é uma, uma, uma, breve, uma breve incursão nestas questões relacionadas com o com a medicina desses tempos. Ora bem, esse barbeiro sangrador, naturalmente, as pessoas, quando vinham à missa, precisavam das, dos, seus, uhum. dos seus ofícios, do, da sua, do, seu, do seu trabalho, dos seus serviços, e, portanto, era, era assim. Depois, a seguir, veio o alfaiate, porque as pessoas, quando vinham à missa, uhum. encomendavam, encomendavam um fato, e por aí fora, foram, depois veio o, o, o, o sapateiro, porque as pessoas, quando vinham à missa, precisavam dos de, de umas meias solas nas botas e por aí fora, não é? Uhum. E a certa altura começa-se a formar, formar a, a, a, a, a aldeia. Embora, como disse, a aldeia se tivesse formado muito lentamente. Em, finais, em princípios do século XVIII havia seis moradores. Portanto, era uma, uma coisa muito pequena. Esta imagem é muito curiosa porque quase nos dá a ideia do que foi Sabóia durante muito tempo. Uma igreja com a casa do parco ali, e inicialmente nem a casa do parco, porque o parco vivia num monte, vivia numa herdade, e só mais tarde é que o bispo obrigou os parcos a, a, a residirem junto às suas igrejas, porque inicialmente nem isso acontecia. Ora bem, portanto, esta a igreja é um, é um lugar de centralidade, é um lugar de, de, de ajuntamento, é um lugar em que, de facto, as pessoas... Uh, têm que ir todos, todos, todos os domingos e festas de guarda e portanto em que se juntam em que, come, em que começam a negociar por isso muitas das festas religiosas acabam por dar festas também profanas isto é uh, uh, juntamentos profanos por exemplo uh, uh, uh, o 1 de maio havia uma, uma feira no São Luís havia outra feira portanto há, há uma série de de de, de, de, de de funções religiosas que acabam por, estar, por ficar associadas também a funções uh, profanas uh, uhum. uh, a funções comerciais comerciais, é. exato portanto, isto para, além disso a igreja de Panoia, a, perdão a igreja de, de, Saboia. de Saboia está muito próximo, está mais ou menos central no eixo norte-sul mas está descentralizada no eixo Oeste-Oeste uh, -oeste. Fica muito próxima da, Já da freguesia de, de, de, de Santa Clara De tal modo Que a, a, a freguesia de, de Saboia Passava o, o limite O limite uhum. de, a, nascente da freguesia de Saboia Passava dois ou três metros Adiante da igreja de, de, de, de Santa Clara uhum. Portanto, muito próximo uh, Dá a impressão que Uh, de um lado temos terras dos, do condado de Odmira, dos condos de Odmira, do outro lado temos terras, em Santa Clara, temos terras da, da, da Ordem de Santiago e, portanto, como que as igrejas também surgem ali como marcos de dois poderes diferentes, não é? uhum. de dois, dois poderes, cada um deles em, sua, em, sua, em seu lado. Ora bem, aqui, portanto, a igreja acabou por ser acabou por ser construída num sítio junto a um ribeiro, tal ribeiros ameixais, não muito junto do rio Mira. Uhum. Porque eles escolheram o rio e este foi, eles escolheram o sítio para a igreja e este foi o melhor, porque a, a, o ribeiros ameixais permitia que as pessoas tivessem várzeas irrigadas, etc. Hoje em dia o ribeiro está está encanado, está, portanto, não uhum. não, não, não está à vista, mas mas historicamente o ribeiro foi muito ah. importante para a existência desta aldeia. Quando era uma irrigação ao pé de casa. Sim, exatamente. Portanto, permitia que as pessoas cultivassem as suas, as suas, enfim, as, os, os produtos que, que utilizavam na sua alimentação. Uh, nós temos, portanto, aqui a igreja. É uma igreja. isto é uma igreja do século oito, isto que nós temos aqui já. É a mesma igreja que vimos há pouco? Sim, é? exatamente. É é Mas é uma igreja de século oito. Portanto, não é a primitiva igreja. Uhum. Isto foram a igreja teve teve uhum. várias várias alterações a própria torre que ali vemos. É uma torre de, do século XIX e depois tem atrás, nós aqui não vemos muito bem, mas tem atrás uma espécie de torre secundária onde está colocado o, o peso do, da corda do relógio. Uh, esta igreja teve relógio... A corda em... do relógio? Do relógio, do relógio uhum. da, da torre. Uhum. Esta igreja teve relógio, teve o seu relógio em 1926. Na altura a Câmara ofereceu esse relógio. As pessoas da vila fizeram, da aldeia fizeram uma grande festa, e, com consistina, tocada por um tocador Algarvio, que de lá é que vinham os bons acordeonistas, e, e ao mesmo tempo a festa realizou-se num, num, num celeiro, portanto num casão, que era um uhum. celeiro de um, de, um, de um proprietário local, que era o Sr. António, António Manuel Ribeiro. E a notícia diz que era um, um proprietário capitalista, né, portanto, uma pessoa de posses. Uh, na altura, uh, claro que as pessoas, houve bailes, houve tudo aquilo e, e foram, vendidas, foram, foram vendidas refrigerantes, cervejas, etc., mas não foram permitidas bebidas alcoólicas. Nós ficamos um bocadinho assim, a estranhar porque diz que se venderam cervejas, mas não se venderam bebidas, bebidas alcoólicas. Bom, cerveja nessa altura, pelo menos comparando com o vinho, com, com a água ardente de medronho, seria quase um refrigerante. E portanto, eles colocavam as cervejas no, no, no grupo dos refrigerantes. Bom, isto para dizer, para, para falar numa, numa dessas festas, que foi a festa da inauguração do relógio do relógio da Torre podes mudar, por favor. Esta igreja, peço desculpa mais uma vez. É, temos aqui este... este é, não deixa de haver aqui uma certa ostentação de, de riqueza, não é? Numa Precisamente, igreja. este, estas igrejas... E que contrasta até um pouco com, a, com o território onde está... Sim, mas fazia parte e nessa altura ainda, ainda com, contrastava, contrastava mais mesmo. do que hoje. Sim. Uhum. Uh, isto é, isto é uma igreja o interior desta igreja, portanto, tem aqui os retábulos doura, dourados. Isto é do século XVIII, isto é, é o estilo Rococó. E, e nós vemos aqui estes retábulos uh, com talha dourada, não é? Hum. Essa talha era mesmo dourada, era com, com folhas de ouro. Com folhador. Neste momento, eu não sei se haverá lá algum bocado com folhador, se não se terá já pintado, mas era assim inicialmente. Isso era o ouro que vinha do Brasil desde o século XVII. Nós, em Portugal, enchemos as nossas igrejas de retábulos dourados, uhum. que exatamente porque isso foi permitido pela, pela vinda do ouro das minas do Brasil, uhum. da nossa colónia do Brasil. Uhum. E, e, portanto, foi possível é, o florescimento desta, desta arte no interior das igrejas. Era uma arte que também pretendia atrair a atenção e a adesão das populações. Uhum. Mostrando-lhes que a casa de Deus era um lugar especial. especial. Uhum. E, portanto, e tudo, mas tudo isto tinha, tinha o seu significado, as imagens, etc. Portanto, podes passar, por favor? A propósito da igreja, nós temos aqui um sítio que fica na freguesia, que é uma pequena aldeia chamada a Portela da Fonte Santa. Uhum. É uma pequena aldeia que fica na estrada que vai de, de Boa, de boa vista, vista dos Pinheiros, pinheiros para, para, exatamente, para Saboia. Exatamente para Saboia. É, fica próximo do rio Mira, aqui não se vê muito bem, mas fica próximo do rio Mira e que tem um nome curioso, porque Portela normalmente é um sítio, é uma, uma, uma passagem que fica num alto. Uh, e aqui, de facto, esta, uh, para se chegar aqui a esta, esta, esta, esta, esta pequena aldeia, uh, a estrada sobe um bocado, quando se vai da, da Boa Vista dos Pinheiros, sobe um bocado e depois chega lá acima e volta a descer. Uh, Portanto, uma portela, uma, um sítio alto. Os espanhóis chamam-lhe puertos. Uhum. Também a mesma, a mesma ideia. Uh, portos, no fundo. Uh, passagens, é o passagens. que significa. Uhum. Uh, é, portela da Fonte Santa. É curioso este, este nome, Fonte Santa. É que Fonte Santa, de facto, na... na, na na geografia sagrada do, do país, existem milhares de fontes santas. Uhum. Muitas vezes elas estão associadas uh, uh, ao São João Batista, que é o santo que, como se sabe, uh, batizou o próprio Cristo no Rio Jordão. Portanto, muitas das narrativas tradicionais ligadas à virtude curativa, ou terapêutica, ou, ou profilática, ou aquilo que seja, uhum. da, da água... Tinha a ver com o São João. Porquê? Porque uh, o São João foi o santo, digamos, cristão, que recebeu todas as, todas as antigas narrativas que tinham a ver com as virtudes da água. Com as virtudes, como digo, profiláticas, terapêuticas, etc. Uhum. Uh, e então, o que é que acontece? Uh, há uma lenda que diz que nessa fonte, que já não existe, que nessa fonte... Uh, tinha uma virtude especial. As pessoas iam lá na madrugada na manhã de São João, uh, levavam a água para casa, e essa água levedava o pão, levadava a massa do pão, uhum. sem precisar de fermento. Portanto, tinha essa virtude, essa água. Era uma água como que milagrosa, que estava associada ao São João, porque era na manhã de São João que se ia buscar. Uhum. Ora bem, o que é que acontece? Houve uma altura em que um padre passou por lá e meteu dentro da fonte um, um cão. Com o fígado. O que é isso do fígado? O fígado é uma doença de pele. Não tem a ver com, a, com o órgão fígado. É uma doença de pele. E então, o que é que acontece? A partir daí, a água perdeu a virtude. A água nunca mais foi santa. Ora bem, isto parece uma metáfora. Sim. Uma metáfora em que medida? Em, na medida em que uh, a, uh, as águas santas são, são crenças até, que vêm antes do, do próprio cristianismo. E que o cristianismo assimilou, de alguma forma, através do, do, do, do, do São, São João. Mas que a, igreja, que, perdão, que a Igreja Católica percebia bem que tinham a ver com antigos cultos anteriores ao cristianismo. Uhum. A Igreja Católica Oficial sempre pretendeu uh, controlar esses cultos que percebia que não eram exatamente cristãos, que eram um bocado pagãos ainda. E então, uh, sempre que podia, a Igreja Católica tentava controlar e tentava acabar com esses cultos que percebia não serem uh, intrinsecamente cristãos, mas terem uma, uma, uma origem pagã, uma Quando? origem anterior ao cristianismo. Uhum. E aqui a metáfora é esta, quer dizer, o padre representará a Igreja Oficial uhum. que, através do cão com, com, com, fígado. com fígado, com uma doença de pele, age sobre essa fonte que era sagrada e acaba-lhe acaba com a sacralidade portanto essa, a, a, aqui a, a, a igreja oficial acabou com essa, com essa tradição e com essa crença é parece-me que é esta a mas não deixaram que, de haver as fontes santas não, e não. continua a haver aqui próximo de Nova de Mil Fontes no Cercal há uma fonte Sim. santa que curiosamente não está associada ao São João está uhum. associada a Nossa Senhora, é raro uh, mas, mas acontece Uh, e, e há muitas outras fontes até no próprio Conselho de Almira uhum. Aqui no caso desta, é que é curioso, é que a, a fonte já não existe, houve, enfim, umas alterações, provavelmente, de caráter geológico e hidrológico, mas o, o, que, o, que, o que acontece é que, de facto, ao mesmo tempo que a, que a fonte desapareceu fisicamente, também desapareceu da, da, da, da, da, do conjunto de crenças da população local. Aqui próximo, Existe, contudo, uma pequena ermida, uhum. na herdade da Boeira. É uma pequena ermida construída já no século XX, uhum. por o dono da herdade, uma, uma, uma pessoa de, de, de apelido Mascarenhas, originário do Algarve, que, de, que era uma pessoa muito crente e que, e que fundou, ou, e criou, e que edificou esta ermida. Esta era uma pessoa tão crente que... Uh, ele, ele, ele, ele encetou uma autêntica campanha para casar todos os, os seus trabalhadores, aqueles que não eram casados, que viviam apenas maritalmente. E enfim, e, tu, tu, tomou assim uma série de medidas para, para difundir hum. o catolicismo e as práticas católicas entre os seus trabalhadores. É, enfim, é um homem que ficou conhecido por, por isso. Eu costumava organizar umas procissões Dentro da sua propriedade, que é até o ser próximo, de, próximo da, da, da Portela da Fonte Santa, e, portanto, e cujo centro era esta irmida que ele mandou fazer e que ainda existe. Ora bem, voltando, voltando ainda uh, a Saboia, o que nós vemos... Uh, Entramos agora naquilo que é a economia uh, do local... Uh, e, uh, e neste caso aqui uh, estamos uh, isto é com certeza vou arriscar isto é já no século XX portanto uh, dada a maquinaria que se consegue que se consegue ver aqui e até o vestuário de, de, desta primeira figura de, de, deste senhor que está aqui em primeiro plano que eu acho que é, de, que é um desses que até tem um ar importante desses é. proprietários de, de apelido Ribeiro uhum. isto é de facto o que, uma, é que estamos a ver aqui uma propriedade está é uma propriedade nos arredores da própria aldeia nós estamos a ver aqui uh, o trabalho da debulha. Verificamos que existe ali uma máquina a vapor, portanto, já a utilização da mecanização para, para, para os trabalhos agrícolas, e, está, e está, estão ali a fazer a debulha, portanto, depois a, a guardar o cereal e a, e, portanto, e a fardar a palha. Uh, esta, esta, esta imagem remete-nos para o, um dos principais, ou a principal atividade... Económica eh, na primeira metade do século XX de Sabóia e ao fim e ao o de toda a região, que é a agricultura, maiormente a cerealicultura, eh, uhum. eh, portanto, eh, a produção de cereais. Mas por... dado que já temos aqui maquinaria, isto eh, portanto, já é precisa uma atividade um... económica com sim, sim. significativa. Sim, sim, sim. Ah, é curioso que, mas passa adiante que nós uhum. já vamos ver mais já. já... Já... Ora bem, nós temos aqui uma outra, um outro edifício conhecido de Saboia, que é uma antiga fábrica de moagem. Um edifício que, curiosamente, vem sempre uh, à bala uh, na altura das eleições autárquicas. Pois é, é que é fechado é, como. É, é a ah. questão, talvez, da utilização da. da... Este edifício foi, enfim, foi. Ele fechou como. como, como... Como, fáb como fábrica, mas embora esta fábrica, esta empresa que explorava a fábrica, não tinha só uh, uh, a moagem de cereais, uh, tinha, tinha uma série de outras atividades, uh, comerciais, inclusive, e, portanto, quando fechou, quando, quando todos os assuntos relacionados com a... com a, enfim, com a sessão, da, sessão de, da, da atividade terminaram, uh, houve que... enfim é que se vai fazer desta, desta, deste edifício que tem muito equipamento ainda por cima no interior uh, e de facto ac acabou por ser comprada pela, pela câmara e, e hoje em dia há algumas ideias sobre a sua utilização uhum. uh, em todo o caso podes, podes passar adiante, portanto cá está mais uma vez uh, o, a moagem de cereais não é? uhum. uma evidência portanto, Para, dessa, da economia da economia local aliás regional. Essa, essa, essa moagem, portanto, era uma moagem que na altura já era moderna, uh, tinha, a, a energia era produzida por um, por um motor a gás pobre. Que é este motor que, vemos este motor que nós vemos aqui. O, os motores a gás pobre eram motores que utilizavam lenha como fonte do seu combustível, e eu digo como fonte do combustível porque não era a combustão direta da lenha que, que lhes provocava a força motriz, mas sim, a, a, a lenha era queimada de uma forma pobre, portanto era queimada com recurso a pouco oxigênio e isso provocava uma produção de gases, de alguns gases, que esse sim seria o combustível destes motores. Este, este motor, suponho que ainda lá existe, é, é o único que existe, porque existia um semelhante na fábrica Miranda em Otmira, Uh, mas já há muitos anos que, que não existe uh, e, e creio mesmo que foi a certa altura Substituído por outro Por outro que não já há gás pobre Mas existiu um ali na fábrica Miranda E existiram mais alguns por aí uhum. Mas de facto o único Que, que neste momento ainda existe Parece-me que é este Isto foi uma fotografia que eu fiz já há uns anos uh, E portanto neste preciso momento Não posso garantir que ele ainda lá se encontre Mas creio que sim Uhum muito obrigado por uh, estares uh, connosco Maria Augusta Alves, uh, uh, depois podes sempre uh, assistir mais tarde, as gravações ficam disponíveis no Facebook, no, no Youtube, e portanto isso não é... Oh, muito obrigado por estares connosco, é, ainda sobre este motor, isto é gás pobre ou gasogênio não é? Sim, sim. Uh, isto são, eram motores que, não sei se é esse o motivo aqui da utilização desses motores, mas eles tiveram, ganharam alguma popularidade na Europa, na altura uh, da Segunda Guerra Mundial, Sim, com, com uma grande escassez de, de, do petróleo. Precisamente. Aqui, aqui, aqui de facto, é, é, mesmo até antes da guerra, é, ela é, havia alguma justificação, porque é, o combustível... É, o combustível, combustível final é, é ah, é uh, okay. e, e, e os, e as, os, os, os. os combustíveis derivados do petróleo do, não, de, não não não, não, não eram, eram de fácil acesso era claro. exatamente uhum. mas com a segunda guerra mundial, mundial ainda ainda ainda mais claro uhum. e agora uh, temos aqui outra outra uh, peça outra é. máquina esta uh, tem um, um par de rodas pelo menos que Rodos. é visível na fotografia que permite a sua deslocação. Mas afinal, que isso, isso é permitido. O termo que giringonça é esta? <risos> Isto é uma demolhadora, uh, fixa, como, como eles chamavam, uh, embora pudesse deslocar-se de um lado para o outro. Uh, geralmente, eu recordo-me ainda em criança, passava um trator e atrás vinha uma série de, de equipamentos, tudo a fazer muito barulho, porque uh, estas rodas uh, no, na calçada de Vila Nova de Mil Fontes é, é fazia, eram muito ruidosos e aquilo era sempre assim uma, quase uma festa passavam perto da minha casa e era quase uma festa estar ali a ver tudo aquilo a passar, muitas vezes vinham, vinham de, de, outra, de umas herdades para as outras o que acontecia aqui é que a própria fábrica a empresa que tinha a fábrica tinha outros negócios e um dos negócios era, era, era a debulha de cereais nas, nas, nas herdades uhum. Portanto, as, as, as debulhadoras iam para lá, faziam a debulha de dos de, de cereais, uhum. enfardavam, faziam, faziam os fardos de palha e, e, portanto, era um serviço que esta mesma empresa prestava. A fábrica Miranda em, em Odmira também tinha esse serviço. Portanto, estas fábricas, estas empresas, ofereciam vários tipos de serviços. Mas, mas Não era falar, só a moagem. Estamos a falar aqui num serviço que é industrial, Sim, sim. que já era prestado à agricultura, era uma continuação de, da atividade económica agrícola, mas a agricultura essa ainda era sobretudo manual. Sim, principalmente na, nas, nas mondas e nas ceifas, ainda, ainda, ainda grande parte dela era manual. A, a, a mecanização entrou uh, tardiamente na, na, na agricultura portuguesa. De facto, Portugal era um país um bocado arcaico e, portanto, embora tivesse na, na, na serialicultura o grande pilar da, da economia agrária, a verdade é que, é que eh, eh, tanto os, os, os eh, adubos como a mecanização chegaram tarde à nossa economia. Claro que, a partir dos anos 40, 50, está difundida, mas... Uhum até aos anos 20 e 30, não era assim muito comum. Uh, eu não sei se queremos já ver, eu acho que... Era... Não, é era... antes, é antes, sim. Já agora deixa-me só ver. É, mas, é, então, eu... Uh... Era ah, sim, esta. Exatamente. Era esta. Isto, que nós... isto que nós vemos esqueci aqui... Esqueci-me do ordenar, ficou último. É, isto que nós vemos aqui é um... Um trator uh, que servia não só para puxar, mas para puxar as outras peças, de por exemplo, as, as depolhadoras, mas também servia, também servia, através de, de, de, de correias de transmissão, servia para, para, para, para acionar mecanismos uhum. mecânicos. Uh, portanto, uh, este, este trator... De, Aliás, como ainda hoje se faz, não é? Exatamente. Os tratores têm uma série de acessórios, de acessórios que podem utilizar a força é. do, do, do motor. Aqui, neste caso, nós temos uma, um, um trator de, de lagartas. Uhum. Isto, é, isto é trator, isto é máquina de que, de que década? Isto provavelmente, este, eu não tenho a certeza absoluta, mas isto provavelmente terá sido adquirido por volta de 1940, a volta disso. Ou uhum. um pouco antes. Porque este, estes tratores são por aí, por, esse, por essa altura, aproximadamente. Uhum. Uh, isto é, é, uma, é, um, é um trator de uma marca muito conhecida, uh, Le Robuste é, uhum. tem assim, tem assim Portanto, um nome de origem francesa. francesa. Ah, uh, é curioso que as pessoas, que as pessoas os mesmos próprios operários da fábrica, não lhe chamavam o trator, mas chamavam-lhe o Ribusto. Portanto, um o <risos> portuguesamento da marca, da, marca. Da, marca do, do, e da, era, da máquina. E era, no fundo, o nome de batismo desta, é, desta máquina. A gente chamava o Ribusto. Não é? <risos> é, portanto, o Ribusto era quase como se fosse uma entidade, uma entidade. De, era, humana, não é? como Sim. se fosse uma personagem humana. É, portanto, era o Ribusto. O Ribusto era, de facto, uma, uma peça rara, de tal modo que, quando a fábrica fechou, foi imediatamente vendido. Acho que foram os, os compradores franceses que vieram cá e levaram -no. Uhum. Uh, e, portanto, o, o Ribusto não está cá. Uh, foi, suponho eu, que para França. Uh, e, portanto, mas era uma peça interessante. E, de facto, eu fui à, à, fui à internet à procura de, de fotografias de, deste modelo de trator e, e encontrei alguns parecidos, mas não encontrei nenhum igual, igual, igual a este. Portanto, a todos os modelos que vi deste Robusto eram modelos de rodas com algumas diferenças Peste. e um exatamente semelhante a este uh, nunca não encontrei, mas uh, se, uh, se alguém souber ou conhecer portanto, são fotografias é uma fotografia que, que, que é interessante porque é um personagem no fundo isto era, era tratado como um personagem, é, como um película, personagem. Por Ribusto. o Robusto lá vem o Robusto <risos> é, é, é, é, é, é talvez à altura própria para se, para se recitar aqui um poema, umas décimas, de um poeta popular que eu pedia-te que, pedia que, que, que, que, que lesses. Ora bem, então uh, começa aqui, certo? Sim, sim. Podes, podes identificar, podes Portanto, ler. Portanto, esta décima é da autoria de Henrique Pateus Fernandes, uh, pertence à folha volante Duas Verdadeiras Quadras com o título Saboia Uma Terra em Esquecimento. Porque lá está um esquecimento. Já, é esquecimento. Já é numa altura em que este, estas atividades já estavam a desaparecer. Uh, e o mote é, Saboia tens saudades dos tempos que já lá vão, quando eras rainha desta tua região. Ao lado esquerdo, à entrada, encontrava-se a moagem. Também vendiam ferragem e ali não faltava nada. Sempre bem recheada, com muitas variedades, produtos e identidades que o povo bem conheceu. Alguma gente morreu, saboia, tens soldados Máquinas para debulhar, haviam muitas e boas. Davam que fazer às pessoas, e assim a vida a ganhar. Isto é sempre de louvar em qualquer ocasião. Fosse de inverno ou de verão, tinhas muito movimento, terra de algum talento, em tempos que já lá vão. Era de noite e de dia, os carros e as carretas. As estradas eram estreitas, mas toda a gente seguia aquilo que era uma alegria, Uns com trigo e outros farinha, cada um com o que tinha, ia fazendo figura, terra de alguma fartura, quando eras a rainha. Eram os carros das maquias e a sua cascavelada. Uns carregados e outros sem nada. Era assim todos os dias, cantando belas poesias, iam cumprindo a missão. Carregavam cortiça e carvão e outro qualquer material. Isto era a vida real desta tua região. Bom, isto, de facto, uh, uh, repara, descreve aquilo que foi o auge da, desta atividade uh, uh, económica. Pois, repara que há aí algumas expressões que talvez sejam, sejam uh, talvez haja necessidade de esclarecer. Uhum. Uh, por exemplo, fala aí na maquia. Na maquia. A maquia era a percentagem que, que o dono do cereal pagava ao, ao moleiro, ou no, no caso à fábrica de moagem, não é? Portanto, havia uma determinada porcentagem, pagava E a sua cascavelada? A, a cascavelada das, dos animais é que os animais, as mulas e os, as bestas que puxavam os carros, tinham, tinham muitos cascaveis, tinham muitos guisos, uma espécie de guizos, cascaveis. Uhum. Uhum. E, portanto, quando esses carros apareciam, ouvia-se tintilar toda e aquela... a sua cascavelada, é, portanto, Toda aquela cascavelada uhum. tintilava, não é? Portanto, é, mas é esse, esse, esse ambiente que, que nós vemos, que nós vemos aqui com, com estas este, imagens. Este livro é, chama-se Terras do Médio Mira, Notas Históricas, e é da tua autoria. Sim, foi um livrinho publicado aqui há uns anos. Uh, Lá e, até e... foi publicado pela, pela, pelo, pelo Agrupamento de Histórias, tem, de tem Escolas. Aqui o Agrupamento de Escolas de Saboia e com o apoio do município de Odmira. Foi precisamente isso. Bem, vamos então uh, seguir vamos agora se calhar recuar no tempo a uh, uh, uma história que também fez parte uh, de Saboia uh, então temos mais adiante mais adiante está. Está. deixa-me só esconder a imagem que está por baixo quem é esta é, que, figura é este, esta, esta aqui? figura uh, era, uh, este, teve a alcunha de O Remexido José de Souza Reis uh, uh, Joaquim, uh, Joaquim José de Souza Reis uh, era uh, conhecido pelo Remexido é um uhum. personagem que existiu na primeira metade do século do século XIX e ele protagonizou um, uma série de acontecimentos dramáticos, sanguinários mesmo em toda esta zona serrana que engloba o, o Conselho de Odmir e outros conselhos do sul do, sul de, do Alentejo Uh, é mil, entre 1832 mil, mil e, e, e 1834 houve uma guerra civil, a guerra civil essa que, que tinha por um lado os, os tradicionalistas que apoiavam o rei Dom Miguel, Miguel. o rei que era absolutista, uhum. e por outro lado os liberais uh, que defendiam uma, uma monarquia Uh, constitucional, portanto, uma monarquia com a sua constituição em que o rei não tinha o poder, poder absoluto, absoluto uhum. digamos assim. O, liberal, o liberalismo é, é, é, na altura, uma forma, enfim, tem, tem uma perspectiva mais moderna da organização das sociedades e, portanto, ele, ele busca impor-se, aliás, na sequência, ele, ele, ele vai impor-se noutros sítios também, na sequência, do, da, das luzes, isto é, da, da filosofia uhum. das luzes que se difunde pela, pela Europa no, na, na segunda metade do século XVIII. Uh, uh, a Revolução Francesa, é exatamente, uma situação desse género, enfim, foi uma revolução e, portanto, há também uma, uma série de acontecimentos dramáticos ligados a essa revolução. Deve uhum. também a ver com uma série de problemas Relacionados com a própria produção agrícola, com maus anos agrícolas, etc. Mas que também tinha a ver com um mal-estar social, devido a essas visões diferentes do que devia ser a sociedade. Aqui, depois da guerra ter acabado em 1834, manteve-se uma guerrilha miguelista durante uma série de anos. Uh, até quase ao fim dos anos 30 do século 19. Uhum. Essa guerrilha foi comandada por este guerrilheiro por, pelo Remexido que era de São Bartolomeu de Mecindes Portanto, o Remexido era um personagem, uh, um personagem era uma pessoa inconformada com uh, o desfecho da guerra é, Precisamente, mas não era só por isso é que este, uh, tanto, tanto um lado como o outro cometeram uma série de uhum. De, de perseguições e de. Portanto, quando os miguelistas estiveram no poder, eles perseguiram e mataram, inclusive, uhum. os liberais. Uhum. Quando os liberais ganharam, perseguiram e mataram os miguelistas. O que acontece é que. Uh, o, o, o, é mais ou menos os... aquilo que se passa em todas as guerras. Em todas não? as guerras, é, pois. É não Pois. Quem gosta de guerras, ou, é quem, assim. ou quem acha que as guerras é uma coisa muito. Quem gosta, não direi, não direi mas quem acha que as guerras hum. são uma coisa muito coloridosa, uma coisa muito romântica, é porque não passaram por nenhuma. Claro. Uh, mas, uh, mas, portanto, aqui, neste caso, o, o guerrilheiro que mandou um sério um, de guerrilhas, o próprio Dom Miguel, uh, conseguiu lhe o título de comandante da, da região sul, e, enfim. Uh, ele acabou por, por ser capturado e acabou por ser fuzilado em, depois de um processo sumário em Faro, foi levado para Faro e foi, foi, uhum. foi fuzilado mas Antes a luta continu... foi protagonista de uma série de ações sim, sim ele foi, de... ele, depois, depois da morte dele ainda, ainda continuou uma o seu filho ainda continuou a bater-se ele também morreu e, e portanto a guerrilha pouco e pouco foi perdendo força mas aqui no, aqui no caso de porque é que nós uh, trazemos o, o remexido aqui a aqui a conversa, é que Saboia de facto, foi um, uma terra muito flagelada pelas ações militares e, pela, e pelas ações do, do, da guerrilha. Inclusive, há notícias de que o de que, um, Remexido entrou em Sabóia, até mais do que uma vez, e mandou passar pelas armas Alguns, algumas pessoas que tinham fama de liberais. É. Né? Uhum. Uh, e depois e, e, e portanto a todo ele dizia até que que lhes dava o destino do, do barranco isto é dava-lhes um tiro e atirava os para, o barranco, barranco. para um barranco uhum. portanto há aqui uma, uma uma situação de guerra e portanto de violência e, e, de... e isso é, isso já era é, portanto era indicador de uma de uma punição violenta porque as pessoas nem tinham direito a um enterro um não, não, não, não, nada eram mortes e, e tiradas com e, um baran e o que eram os crimes das, de muitas dessas pessoas os crimes delas eram de terem outra opinião claro uh, já já estivemos mais longe disso do que estamos hoje <risos> é verdade. mas uh, e então uh, na altura um, um dos guerrilheiros um dos últimos guerrilheiros que ali que ali atuou chamava-se Casemiro Casemiro Moreira este Casemiro uh, acabou por ser morto por alguns dos seus camaradas, nas Moitinhas, ali num monte próximo uhum. da, que, faz, que faz parte da, da freguesia. Uhum. Uh, numa altura de desavenças, aquilo era, a guerrilha estava a bandoleirizar se isto é, já não tinham fins políticos porque já não tinham força para isso, uhum. eles pretendiam apenas manter-se e não ser capturados porque seriam fuzilados e portanto acabam por esses, esses bandos acabam que eles próprios interiormente criar conflitos e o Casimiro acabou por ser bordo por um desses por uma por os seus camaradas ele acabou por ser por ser uh, sepultado na no adro da igreja de, de Saboia portanto esta esta esta figura mostra-nos aqui um episódio da história nacional uh, do século de, de, de, da primeira metade do século XIX em que, de facto, existe uma guerra civil, em que existe depois uma, uma, uma, uma situação de guerrilha que, que, que, que sucedeu à guerra civil e em que esta região foi muito afetada por, por, por uma grande instabilidade e, e enfim, por, por, por uma, uma situação militar dramática de vinganças, de mortes, etc. É o tal Alentejo sem -se lei. Sim, sim. Ora bem, na segunda metade do século XIX, das coisas, entretanto, Portugal tinha, tinha, tinha, tinha se pacificado, uhum. e na segunda metade do século XIX nós entramos num período chamado da regeneração. Então, por, porquê regeneração? Pensava-se que era é, que Portugal ia, ia regenerar-se finalmente, Portugal ia, ia de novo ser, ser um país grande. E, e, e é uma altura em que são lançadas uma série de obras construção de infraestruturas portuárias, etc., e que é lançado o Caminho de Ferro em Portugal. Que é, o Caminho de Ferro é sinónimo de modernidade, no hum. século XIX. E, de facto, pelo Caminho de Ferro, são transportadas, uh, em, em termos quantitativos, uh, mercadorias e pessoas que antes uh, só uh, a navegação podia transportar. Transportes terrestres não podiam transportar Grandes quantidades de pessoas e de mercadorias. Uhum. Uh, uma das linhas é lançada para o sul, é a linha de, de sul e sueste. Ela, a partir de Beja aproxima-se um pouco do litoral, não chega ao litoral, uhum. mas chega ao concelho de Odmira. Portanto, é o um traçado vermelho, não é? é o, está ali com o traçado vermelho. A partir de, das Amoreiras, nessa altura Amoreiras ainda era São Martinho das Amoreiras, portanto, uma freguesia de Orique, Uh, é, depois entre Amoreiras Moreiras São e, Martinho dos Mancebes, como São nós Martinho, a Mancebes, entre a Moreiras e Faro foi foi inaugurada esse trouxe em 1889 hum. uh, e nessa altura foram inauguradas também uma série de de, de de estações a primeira delas é a estação de de Odmira que é em que é na é em, Lusianos. em Lusianos. Agora, hum. passa por favor. Cá temos uma fotografia que eu apanhei na internet. Uhum. Num... Já agora convém dizer onde é que apanhámos. Fotografia... Está escrito no, no, na, na página de Facebook Amtodmira, uhum. cujos, cujos uh, administradores eu não conheço. Uhum. Mas, portanto, foi de lá que... Essa... Mas está, estão, estão feitos, está feita a referência e, portanto, convém sempre <risos> referirmos uma, é, as é, nossas fontes. é uma fotografia, sim, até porque às vezes este, este, esta página nem sempre o faz. Mas umas vezes faz, outras não, é uhum. assim, um pouco instável nesse aspecto. Nós vemos ali, é uma fotografia que não tem muito boa qualidade, eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma lembrança pessoal muito especial com esta estação, Uh, e, e diz ali Odmira. Na realidade, era a estação que foi aberta para servir a Odmira. Mas consegue-se ler uh, na parede do edifício uh, a palavra Odmira. Depois a ligação com a Odmir era feita por, por carros uhum. por, tirados a animais, né? uhum. uh, puxados por mulas, tração ou, animal. Tração uhum. Animal, uhum. ou por animais, por, por cavalos, por, por mulas, por, etc. E, portanto, numa estrada que em que foi lançado o primeiro, primeiro troço de McDam no princípio uhum. do século XX. Estes, estes, estes quilómetros entre, entre Odmira e a estação foram ligadas por uma estrada de McDam, uma estrada Mac, cheia de curvas que ainda tem... McDam, que era uma técnica de construção de estradas inovadora. Inovadora, no século XIX uhum. e no, sé, no princípio do século XX era uma construção inovadora. Não tinha nada a ver com o asfalto. Claro. Era uma estrada em que uh, uh, fazia-se uma... uma digamos, um leito de, de pedra uhum. devidamente comp, compactado uhum. e que permitia que as que os, os carroças pudessem transitar sem, sem ficarem atascadas, uhum. portanto podiam transitar com alguma facilidade, mas é claro que essas estradas tinham muita tendência a abrir buracos claro. ainda me recordo quando ia de, de Vila Nova de Mil Fontes para o Sescalo numa estrada de ele era uhum. eram buracos que todos por todo o lado, porque uhum. quando chovia. Eu... Mas o importante era não ficar atolado. O, é? o importante era não ficar uhum. na estrada atolado, não é? Uhum. E portanto, esta era de facto a estação, foi a estação de Admira. Abaixo, em, em. Podes passar, por favor. Ah, cá temos uma, uma fotografia de Luzianos. Luzianos, portanto, antes da. Antes da antes da, da constituição de Lusianos como freguesia. Em 1980, sim. Em é, é, é 1980 e e oito A minha memória pode, pode estar... Nos anos bem. 80, portanto. Foi nos anos 80. Certo. Uh, de facto, uh, uh, Saboia, uh, perdão uh, Lusianos era um lugar que pertencia à freguesia de Saboia. Isto é um postal que foi publicado por... por Zé, por o como é que se chama o, o antigo presidente da junta de Zaboia? Zé Valério era de, um postar, uh, da junta de Luzianos. de Luzianos. Perdão, da junta de Luzianos, Zé, O Zé Valério é um postal publicado. Ele tinha uma, um estabelecimento comercial e fez uns postais. E, e pronto, para ser preciso, isso em 1980, um lápis, era nos anos 80 e, e, e a, a freguesia foi fundada em junho de 1989. Ah, 89, sim. É, portanto, é, temos aqui ainda continua a ser uma, uma pequena população, mas com a sua graça, mas, é claro, uma pequena população, como todas as povoações do interior, muito a freguesia é, perder população, portanto, muito deprimida do ponto de vista económico e até do ponto de vista populacional. Uhum. Aqui temos uma, foto, uma fotografia do, de, de 1905, que foi publicada. Na Ilustração Portuguesa, uma, uma, revista, uma revista que se publicava no princípio do século uh, e, que, e que mostra a estação de Saboia, nesta altura chamada Saboia Monchique Chique. Uhum. Uh, diz, uh, diz, diz, uh, diz um autor, a certa altura, na, na. Enfim, agora não me recordo o nome da obra. Que, que houve vários viajantes que, iludidos pela, pelo facto de, de estarem na estação de Saboia-Monchique, viajantes que iam para, para Monchique, que se desciam e depois ficavam é, umas dezenas de quilómetros de Monchique, sem estrada, porque a estrada claro. é, era para ser feita quando, quando, quando concluíram a estação de caminho de ferro. E ainda tinham os quilómetros em Serra, em Serra, em Serra portanto, para e, e, portanto, até a, a, a estação era chamada Saboia-Monchique. Depois, hoje em dia chama-se a estação de Santa Clara Saboia, uhum. mas pronto, mas inicialmente tinha o nome. Nós vemos aqui uma locomotiva Nova antiga, Europa. mas tudo aquilo era com um ar assim então, muito pacato e rural, vemos aqui uhum. um, galo a a Sim, linha. um galo a atravessar a linha. É, é e portanto é, é, é, uma, é um ambiente que, que, não, que nós não imaginamos hoje quando olhamos para uma linha de caminho de ferro. A partir de 1962 colocaram em 1962 colocaram na, na, na estação dois, dois, dois, dois azulejos dois painéis de azulejos em que em que se vê num deles vê-se representada a população de, de panóias e e, é, e esse azulejo esse azulejo é foi, foi, foi fabricado em, por uma empresa de, de Coimbra. Tem lá a inscrição, está na inscrição o nome dessa empresa. Portanto, isso é. é, enfim, tu é, é, é panoias uh, foi, foi. Perdão, lápis. eu estou. Foi lápis, não é? Lápis. Esse, está, estamos a falar em sobre Panoias. Boia, é é pois, Eu começo a certa altura, quando chega uma certa altura da, da noite, eu começo a cometer colapsos. Ora, Ora bem. temos então aqui o gráfico da evolução demográfica. Este gráfico só vai até 1980, porque a tendência é depois aquela que se verifica ali. Enfim, podíamos ter isso, isso é verificável com os últimos censos, mas uh, o facto é que ela atingiu o pico ali por volta da década de 50. Não é se estou a ver bem? Esta, esta é uma linha, uma curva, que nós uh, encontramos em todas as terras do Alentejo. Uh, todas as terras e porquê? Porque todas elas refletem a mesma situação económica e demográfica, uhum. todas estas terras nós vemos que, e então a linha acentua-se nestas terras nestas aldeias e vilas uh, mais do que nas cidades porque, porque é esta população que, que estas terras perdem sobretudo a, a população camponesa nós vemos que a partir de 1864 há um crescimento, enfim lento da população a partir de, do início do século XX esse, essa, esse crescimento uh, torna-se mais mais visível e a partir e nas décadas de 40, 30, 40 e 50 de facto é uma, um crescimento muito muito acentuado. Chega-se a meados do século, do século XX. Uh, há, uma, há um decrescimento da população, a população emigra de, de, hum. sai, sai de, de, de, dos campos. E essa, e essa tendência verifica-se até os anos 80 e continua. O, o gráfico para nos anos 80, porque depois... Uh... Uh, saiu de lá uh, uh, uh, a freguesia de Saboia, da saiu do território de... Ah, ainda Perdão, temos saiu... de facto, ah, vamos esquecer de, desse, desse facto, do do território que de... é a saiu do território de Saboia à freguesia de Lusianos. Lusianos, é. e portanto eu parei ali o gráfico. Mas, mas a tendência do gráfico continua, de tal forma que o último, o último censo já deu a freguesia de Saboia com menos de mil habitantes. É, é, é, é significativo, não é? Uhum. Ora bem, o que é que isto significa aqui? Significa que em finais do século XIX e primeira metade do XX, eh, Portugal apostou na autarcia, isto é, na, na, na, no abastecimento da própria população portuguesa, no próprio abastecimento da população portuguesa. E o abastecimento de pão, que era um, uhum. uma base importante da alimentação. E isso eh, traduziu-se no quê? Traduziu-se no aumento da cultura serilífera, traduziu-se no, nos subsídios aos preços, porque os, os cereais que vinham do estrangeiro, por exemplo, da América, eram cereais mais baratos, eles conseguiam pôr aqui o cereal muito mais barato, porque cultivavam cereais em solos melhores, com mecanização, etc., já dessa altura, e nós aqui não tínhamos nada disso. Uhum. E, portanto, mas enquanto isso durou, e durou até meados do, do, do século, uh, uh, portanto, o, o, os campos continuam a crescer, os campos em termos demográficos continuam a crescer. Depois, depois dá-se o contrário, os preços deixam de ser subsidiados, ainda no tempo de Estado Novo, uhum. entende-se. Uh, continua... as pessoas começam a sair, vão para, vão para, vão para Lisboa, vão... começa a haver uma certa industrialização, industrialização. Na, nas grandes cidades, as uhum. pessoas jogam-se para lá. Depois, nos anos 60, as pessoas vão para o estrangeiro, vão para a França, vão para a Alemanha. E, finalmente, as pessoas continuaram a sair. No fundo, continuaram a sair. Nós vemos aqui esta linha a descer e ela vai continuar a descer até o último censo de 2021. Portanto, ela não para ali. Uhum. E isto significa O significado disto é que, que Sabóia integra-se digamos na, no fáceis económico e social de todo este alentejo. Uh, que teve que, na Serialicultura uma das... Uma, enfim, o principal... Uhum. a principal... Uh, o principal pilar da, da, sua, da, economia da, da e, sua economia... E, e, portanto, da, da fixação de população. Da fixação de população. Isso uhum. já não acontece. Os, os campos continuam a perder a população. Algumas destas aldeias até nem têm perdido população. Uhum. Mas, de facto, os campos têm perdido. Agora tem havido alguma reposição em alguns sítios. Até, inclusive, com pessoas com estrangeiros uhum. que vêm de fora, mas em termos gerais, a população do interior do Conselho de Aldemira uh, e, como do interior de outros, de outros conselhos, do, do, do Alentejo, continua a, continua a, a decrescer. Uhum. Muito bem, e chegamos ao fim. Uh, claro que isto é, isto é um, um pequeno, uma pequena prova uh, da história, uh, esta como outras, outras emissões que já fizemos aqui, muito mais haveria a contar, mas sob pena de terminarmos as emissões demasiado extensas, temos que fazer aqui um resumo que permita compreender a história das localidades, desde, desde que apareceram até... como é que apareceram e, até, e a sua evolução até aos nossos dias. Estas emissões vão continuar, não é? Temos ainda aí trabalho para explorar. Sim. Ainda temos aí filão, mais e mais filão Sim, na, claro, na ah, sempre, ah, sempre. <risos> Muito bem, obrigado a quem uh, esteve a ver, a quem possa ver enfim, a conversa do costume apoiem o Admiro Livre Podcast apenas com, com uma partilha com, com, com uma referência uh, nada nada de mais, que nós deste lado uh, continuamos a, a trabalhar para produzir conteúdos uh, numa, numa ótica de, de construir Uh, e eu sinto que vai um pouco em contracorrente no, no, no, mundo, no mundo que observamos na internet a ótica é, é, é cada vez mais uh, bipolarizadora e, e, e destrutiva portanto uh, o Odmir Livre Podcast uh, tensiona não sei se, se, é, se podemos ser acusados de arrogância, é verdade Queremos, acho que isso é um, é um, é um objetivo uh, se calhar demasiado, é colossal para a dimensão que este canal tem, mas fazemos a nossa parte. Uma boa noite a todos. Ah, e não se esqueçam, ouçam a Rádio Rio. Uh, isso é, é uma. Não posso esquecer de dizer isto no final das emissões. Muito bem, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.